Trollando trolladores, o que eu quero dizer com isso? Sim, eu peguei um cara que tava na malandragem pensando que iria pegar alguém, mas ele se deparou comigo. E aí eu trolei o trollador, vamos conferir aqui o meu replay, vamos conferir na verdade, vamos conferir o meu registro de ataques, só ataques fudidos, meu irmão. Ali você pode ver que o menor ali é 80% duas estrelas, dos quase 300 mil de ouro farmado, mais de mil de elixir negro, mas aí já vem o segundo, tá ligado? O segundo já é um pt, tô saudando a mandioca. é um Partido do não sei do que, mano. Nossa senhora, velho. Aí, mano, olha só, se liga na estratégia. Quatro curadoras. Minhas, meus heróis, minha rainha com a curadora. E se liga, mano, se liga. Temos ali um layout bem abertão. Um layout de um centro de vila nível 11, full. Quase full praticamente, né? Não tá totalmente full. Mas ele é bem fortinho. E pra você conseguir ali, é, um layout. Pra você conseguir um layout. Pra você conseguir um bom ataque nesse layout é osso, compadre. Tinha um buraquinho ali, eu joguei um quebra-muro ali só pra atrair as armadilhas ou as possíveis tropas do castelo do clã. O cara não tinha, então resolvi entrar pra detonar o cara. E, manos, começo com minha Rainha Arqueira, ali no canto inferior, acompanhado da, das minhas curadoras. Eu tenho que ter muito cuidado pra minha Rainha não morrer, porque depois que as curadoras foram nerfadas, tá bem difícil você controlar o dano, por isso, um dos meus feitiços de fúria são destinados à minha Rainha e às minhas curadoras. Depois disso, eu, tudo, tudo que eu preciso fazer é quebrar. Quebrar a primeira fileira de muros, porque eu tenho um feitiço de pulo lá na frente. Depois disso, eu entro com meus gigantes, jogo ali... Uma camadinha de magos. Pra que eu jogo a camadinha de magos? Porque as valquírias são... É um bicho. É um bicho burro. A valquíria é um bicho burro. E ela começa... Ela começa a querer dar as voltas. Dar voltas na vila. Depois eu coloquei ali bem lixamente, bem lixo, aquele feitiço de pulo que não funcionou muito bem, depois a Rainha Arqueira até que vai chegar lá, mas enfim. A Rainha Arqueira acabou ficando sozinha ali no canto, eu é, usei a habilidade dela pra tentar levar ali a artilharia águia, mas ali eu já fiz um corredor da morte com os feitiços de fúria e as minhas valquírias ali do lado direito, as valquírias já limparam o lado direito todo, as minhas curadoras foram pros meus gigantes, a minha... Rainha Arqueira é uma delícia de Rainha Arqueira e conseguiu levar a artilharia águia. Depois disso, ainda a Rainha Arqueira praticamente levou... É... Opa, minha bateria tá acabando, mano. Praticamente levou a Rainha Arqueira do inimigo. Eu joguei um feitiço de veneno, ela ficou com um pingo de vida. O meu grande protetor é, acabou sendo morto. Praticamente por aquela rainha maldita Mas no fim, antes de morrer Ele se sacrificou e matou a rainha E mano, sobreviveu ali é, O meu rei bárbaro lá no canto, lá em cima Com ah, esses gigantes E aquelas arqueirinhas malandras Que levaram ao centro de vila Se liga na malandragem das arqueirinhas ali no centro mano. Enquanto o meu rei bárbaro Ia dando a volta com aquele magroides ali Aquele magroides ali do lado esquerdo As minhas arqueirinhas malandramente foram lá E levaram ao centro de vila Eu dei muita sorte na verdade Porque o cara tava com com uma das torres do inferno atualizando para o nível máximo, velho. E não fritaram as minhas arqueirinhas e a minha, a, as minhas curadoras. Mas no fim sobrou ali o meu Rei Bárbaro de nível 40 com as minhas é, arqueirinhas. Sobraram ali os meus gigantes. E sobrou também para mim quase 600 mil de elixir. Quase 4 mil de elixir negro. Fora de quebra! De quebra! 250 mil de ouro e o bônus de liga, né, afinal de contas eu estou na campeão 2, aí depois eu veio o malandrement, veio o malandro, o malandro queria me malandrar, mas ele foi malandrado, se liga mano, layout troll pra caralho, muito doido esse layout, bem aberto com um elixir negro no meio ali, castelo de clã bem exposto ali lá no lado de cima, eu nem vi aquele castelo de clã mano, eu deveria ter começado meu ataque por lá, ter visto se tinha alguma coisa no castelo de clã, mas eu simplesmente joguei a minha Rainha Arqueira malandramente ali do lado de baixo. Exatamente! Quase replay do outro ataque. Aí eu coloquei o meu feitiço de veneno junto com a, o ataque ali da, da minha Rainha Arqueira pra matar a Rainha Arqueira do meu oponente, porque eu sabia que a Rainha Arqueira ia dar bastante dano na minha Rainha Arqueira de nível 40, né, mano? Então quebrei a primeira fileira de muros, eu sabia, eu sabia que aqui as minhas valquírias iam dar a volta. Mas mesmo assim eu queria tentar matar aquela artilharia águia ali no meio, então eu joguei o meu feitiço de pulo e comecei meu ataque da mesma forma, colocando ali os meus gigantes, os meus, os meus magos pra tentar levar as construções laterais e as minhas valquírias não fazerem uma cagada muito grande, e aí eu já uso no início, no princípio, antes das minhas tropas se dis dissiparem ali, é, a habilidade do meu grande protetor, mesmo assim, olha só mano, valquíria é um bicho burro e acabou dando a volta, mas mesmo quando dá errado pra mim, dá certo. o meu rei bárbaro foi para um lado, as minhas alquírias foram para o outro eu fiz os, já fiz o corredor da morte ali com os meus feitiços de fúria tudo que eu levo nesse ataque é feitiço de pulo e é rei feitiço de fúria e aí mano, foi só aproveitar as minhas curadoras foram focando ali nas minhas alquírias e mano, se liga, as arqueiras do gordinho são malandras demais é simples se liga naquela arqueirinha sozinha, lá no meio armando aquele lixir negro, malandramente sozinha, bonita, linda cheirosa, mano, pelo amor de Deus, mesmo assim não iria precisar, me... porque cara eu praticamente limpei a vila do cara com as minhas valquírias dando a volta. As valquírias também, pra esse tipo de layout, mano, destroem. Principalmente porque o layout do cara, apesar de, de estimular as valquírias a darem a volta, tinha tudo coladinho um no outro. Então quando as valquírias batiam em uma torre, ela automaticamente bati em duas, batiam em três, batiam em quatro ao mesmo tempo. E mano, olha o tanto de armadilha perto daquele Elixir Negro ali, aquele armazém de Elixir Negro. As curadoras tiveram um trabalho pra manter as valquírias vivas depois de tanto... Tanto dano de armadilha, mano. Ainda assim, o meu rei bárbaro ficou vivo com um pinguinho de vida. E tinha uma curadorinha ali. Mano, aí, mano, foi... E o tempo? Será que iria dar tempo? Mano, as minhas alquírias se separaram. Foram uma, um pouco pra cima pra quebrar aquelas construções lá do par de cima. Mano, tem um cara com o porro de um, um alto-falante aqui, velho. Você tá me tirando, compadre? Tem um, tem um sinaleiro aqui na, na, perto da minha janela, mano. Aí quando passa um carro aí, fica... Mano, vamos continuar aqui então. As minhas Valkyrias se separaram, foram um pouquinho lá pra cima, um pouquinho pro lado. O Rei Bárbaro um pouquinho pra direita, pra esquerda. E aí, mano, foi só sucesso. Ainda assim, as cura a curadora que sobrou, curou quase um, um quarto ali da vida do Rei Bárbaro. E ele ainda ficou bem, bem, bem mais vivo, digamos assim. No final do ataque com o sucesso de quase 4 mil de elixir, praticamente todo farmado pela arqueirinha da malandragem, depois 337 mil de ouro, 340 mil de elixir, farm delicioso, não vai chegar a ser um farm porque eu gasto muito também para fazer um ataque épico como esse, é, mas pra você se manter aqui na Liga Campeão, é só isso, ainda mais é, esse tipo de ataque vale muito a pena quando você ataca só esporadicamente, como eu, né? Se você for fazer vários ataques, é melhor você usar uma estratégia mais barata, agora se você for fazer um ataque esporádico, fazer uns 3, 4 ataques por dia, eu recomendo você chegar com Opa, com um pé, o um pé no peito, tá ligado? Joga os dois pés no peito do cara Já chega com o já chega com o um Gigante Já chega com, com, com um Herói no máximo Um Feitiço no Talo E é isso Faz uns Farms como esse Trola esses trolladores que querem trollar Quem, quem, quem talvez não seja trollado E é isso, espero que vocês tenham curtido mais conteúdo de Clash Vocês pediram e eu estou trazendo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Falou, um grande abraço do Gordinho Opa, espera aí Deixa seu like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E não se esqueça de ativar as notificações Pra você receber os vídeos do Gordinho na sua box, no seu e-mail, no seu celular, na sua privada. Não, na sua privada não, porque o meu vídeo também não é muito tão bosta assim. Mas espero que vocês tenham curtido. Falou um grande abraço, mais uma vez um de vocês. Falou um grande abraço do Gordinho. Eu falei quatro vezes a mesma coisa. E até a próxima.